Eh, hoje eh, por todo o mundo eh, tem havido manifestações hoje não, eh, depois de ter acontecido este evento, por todo o mundo houve de alguma forma eh, um manifestar eh, eh, que passou por várias pessoas eh, fazendo manifestações à volta do mundo em contra, digamos eh, o racismo eh, e em Angola não se ouviu nem figuras públicas é, a unirem-se em prol de uma manifestação é, como se fez em todo o mundo por que, é que tu achas que isso não aconteceu cá? Não, nós temos um problema muito grande que é um problema que a gente precisa de alguma forma analisar o país no contexto da própria proclamação da independência de Angola Angola é um país com 45 anos de independência evidentemente nós temos uma independência porque não temos aqui uma presença colonial do ponto de vista de gestão administrativa do Estado, não existe, isso é verdade temos que ser honestos mas, automaticamente, há um atropelo sistemático dessa, dessa falta de discussão entre nós. Nós precisamos ainda rever a própria independência da Angola, na perspectiva, se ela funciona ou não. E aqui, como parece, ela não funciona. Não funciona porque o nível de pobreza e miséria é super elevado. O nível de desespero é gritante, juventude desempregada, irmãs nossas a irem para a prostituição, um país a ser delapidado, a ser roubado por políticos que estão no poder... Há quase 45 anos. No entanto, significa dizer que ainda temos um país adiado. Quando a gente está a dizer que tem um país adiado, automaticamente a independência de Angola é uma independência proclamada unilateralmente, mas temos que levar em consideração que é a nossa independência. Mas agora, a questão do 27 de maio tornou-se uma lacuna na mente dos angolanos até hoje. Porque aqueles que morreram, eles acabam por representar a grande família daquilo que nós somos como seres humanos e automaticamente como angolanos. E aqueles que fizeram muito mal a essa gente e continuam viver. e estão no poder. Então, nunca entrar por um processo de paz e reconciliação de si mesmo, por via da cultura, por via do género. Nós temos que ultrapassar as nossas carelas e as nossas diferenças. Nós temos que ultrapassar para que a gente construa a nação que, nos mere... que merecemos, enquanto não, não vai existir agora. Há uma questão que é extremamente importante. Qual é o papel das figuras públicas em Angola? Uma coisa é ser figuras publicadas, outra coisa é ser figura pública. Quando tu és uma figura pública, é um indivíduo independente, que eu falo que pensa dentro dos marcos do respeito, dentro dos marcos normativos também da ordem. Agora, se só te postam na televisão, passa sempre na ZAP, no Afro Music, você é figura publicada, porque você não tem influência associada. Como é que uma Nina Simon, tão grande como é, conseguia discutir os assuntos do, do, do, do negro na América? E nós aqui não conseguimos discutir nada. Nós estamos a ver a questão do George Floyd, a terra do Seja Leve mas aconteceu uma situação pior, o Covid-19 matou menos porque, porque a polícia está a matar as nossas, as nossas figuras públicas não aparecem, estão preocupadas a fazerem live, estão preocupadas a fazerem filmes de, de, de doações quer dizer, eu, eu para mim entregar comida no outro tenho que levar a máquina não estou a querer dizer que aquilo também não pode ser um meio de cativar a sociedade, não é, não é por ali, mas nós estamos aqui preocupados com situações que no fim de tudo está a querer dizer que eu tenho medo que o pão vai no gasóleo mas você é artista, mano. Você joga basquetebol. A seleção que se chamar é pelo teu talento. Se não quiser, mano, nós temos que aprender a ter uma consciência de passar fome. Que é para a gente se assumir. Os angolanos são dos povos mais pequenos do continente africano, do ponto de vista cultural. Vê o que, é que os angolanos conseguiram ajudar os portugueses a tirarem o país da crise por causa da nossa vaidade, por causa da nossa arrogância. Como é que o angolano se preocupa com mendigo em Portugal a meter moedas, se é que vários mendigos você não mete. Ah, esse essa é um desgraçado tá está aí na rua, e o que está em Portugal não é desgraçado. Então, isso é um problema que a política criou, uma política, uma, uma, um problema de desunião, uma política de falta de emancipação por via da cultura. Conta o que é que faz uma nação forte? É a tradição. O que é que faz uma nação forte? É a cultura. O que é que faz uma nação forte? É a história. Se a tua tradição for forte, Vamos ter uma cultura muito rica e vamos ter uma história que é real. A nossa história não é verdadeira. É uma história atabalhoada, que se cria na perspectiva dos interesses políticos partidários. Sabem bem, é herói? é da União. Agostinho não é herói? É do MPLA. Não, tem que ser heróis de Angola. E esses heróis da Angola têm que ser consensuais. Então, quando olho para as figuras públicas da Angola, sinto muita pena, infelizmente, está a ver? Porque elas, têm, elas são muito reagentes. Não gostam de ouvir, mas gostam que as pessoas compram aquilo que eles vendem, tipo, como produto, entendeu? E quando a gente também fala artista, eu pergunto aqui no Top tu me chamar a atenção de um aspecto importante. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser artista. O artista tem consciência social, o cantor canta música. O Cota canta música, você é cantor, mas você não é artista. Agora, você é artista na tua dimensão, na tua dimensão de consciência como indivíduo no mundo. Porque você é um indivíduo que a natureza tem prestado para estar na terra, você vai contribuir. Só que, felizmente, para ti e para mim, nós temos em Angola. Mas a gente vai contribuir em Angola e vai contribuir para o mundo. Essas 828 pessoas que estão aí, nem todo mundo está em Angola, mas a mensagem vai ramificar. Tem que entender? Então, cantar, muitos cantam, mas ser artistas pouco são. O artista é Paulo Flores, tem uma atitude própria, fala o que pensa. Mas você a falar isso, os outros vão ficar nervosa para nos falar mal. Mas não é só a verdade. Porque na hora oh, que o povo tá em a na hora que a polícia tá a matar aí deliberadamente, ninguém consegue gritar, chamar a atenção do nosso tio Laborinho. Temos que falar contigo. Porque ele ali que é o ministro do interior, vamos né, mesmo, para perfeito. Como é? Os homens lá na rua estão a queimar a imagem da instituição. tá vendo? Porque no fim quem mata, também nosso irmão, quem morre também é. Deixa de ser angolano. Não! Então a gente tem que salvaguardar as vidas, e eu não olho na pigmentação, eu para mim não existe raça, para mim não existe cor. eu vejo que o ser humano é uma aguarela, a tua língua é vermelha, a tua pele é escura, então você é uma combinação de cores, mano, isso eu olho isso, numa dimensão do que é o milagre divino, o divino fez diferenças, porque se fôssemos iguais não ia dar certo, era preciso levar o mundo nessa diversidade cultural, nessa diversidade humana. Agora, temos uma realidade, é claro, que as pessoas não falam, mas querem ser figuras, querem ser adoradas, querem que as pessoas lhes seguem. Se nem tem respeito dos fãs, nem nada. Olha as pessoas com desdém, de baixo para cima, está vendo? Eu, eu acredito que tudo o que tu estás aqui a dizer, e, e eu vou repetir e vou assinar em baixo, isto é tipo papo reto para alguns cantores é, famosos cá em Angola, que supostamente é, eh, têm uma palavra a dizer, mas não a dizem por uma questão de ser politicamente correto e está aqui. Isso é cobardia, para vos dizer já, as assim, só são cobardes, em parte, porquê? Porque falam das coisas por trás e à frente não dizem nada. Quando cruzam com os ditos políticos, eh, dão graxa, em vez de dizerem a verdade daquilo que pensam. Então, não têm opinião própria.